E aí pessoal, beleza? Aqui é o Sr. Tietchan, todos bem-vindos a um vídeo aqui no meu canal Seguinte rapaziada, hoje eu trago pra vocês um videozinho aqui Falando sobre o QVA337, né mano, só vou gravar nela Porque muitos inscritos estão perguntando no último vídeo de DDT que teve aqui no canal Se você não assistiu, o card tá aparecendo em cima Tô aqui no server DDT com Alka. se você quiser entrar, o link tá na descrição Mano, também deixa o like, se inscreve e ativa o sininho de notificação, beleza? Comenta pra mim saber que você existe E cara, vamos bater QVA a meta de 4K aqui nesse canal, mano, me ajuda e compartilha esse canal que eu sei que a gente consegue Tô postando alguns vídeos aí de tênis Se você curte, quer ver, tênis novo da Nike Que sai na hora assim, lá nos Estados Unidos Assiste esses vídeos aí, beleza, meu parça? Minha conta basicamente tá com 61 milhões aqui, né, mano? O inscrito pegou 60 milhões aqui pra mim Eu acabei de pegar 61 milhões Acabei upando, quer ver, as pedras aqui nesse negócio aqui, né? Então a vou dar mais uma upadinha aqui, ó A gente já upa aqui O inscrito pegou aí, um salve aí pra ele, né, mano? É o Rian Salve pra você mano, valeu Teu com De 60 milhões Porque eu não tô tendo tempo Como eu disse no último videozinho Pra quem assistiu Entendeu? E se você não assistiu O cara está aí É só assistir Mas aí 8k de ataque 8k de defesa 7k de atividade 8k de sorte Mano Quem tiver colar de 68% Não De 68% Ou 63% Que poder me enviar Mano Ó meu nick é senhor titia É só mandar cara Aí ó Roupa gold Chapéu gold Aquele negócio de subliminar Mas é 3 né mano Aqui a arminha aqui Só falta aqui aquele... ver. Colocar aqui mais um para subliminar, vai ficar de boa. Acho que é isso mesmo. Mas o pet também, quer ver? Consegui um pet do macaco aqui, né, mano? Escrito que ele tava bem, quer ver? Bem, a... arruma a conta bem, né, pra falar a verdade Dá uma arrumadinha, né, geral aqui Daí, vai pra vocês ver como que ficou o do macaco Eu tava para Fênix Particularmente, eu gosto mais da Fênix, né, mano Não sou muito fã do macaco, porque eu não sei usar ele direito Assim, né E hoje eu vou estar tá fazendo uns PVP aqui Falando o que que eu... Se eu vou gravar lá na 337 Eu vou só continuar aqui gravando com o Pirata no o Walker Mano, eu tô planejando em gravar em outros servidores, galera Mas eu não sei se eu vou fazer isso Porque, tipo assim, tem uns servidores aí que a gente grava Daí, quer ver, às vezes dá B.O., né Mano, a gente grava, vai lá e pede uns itens Daí os caras que pensam que os itens São de ouro, não dá os itens Também, quer ver, a gente faz divulgação de graça Não ajuda em nada, tá ligado? Mas eu vou tentar, mano, não sei se eu Gravo lá na 337, porque eu não tenho Dinheiro para evoluir conta, galera, eu já vou ser Sincero assim mesmo, mano, não tem dinheiro para evoluir Conta lá não, para deixar a conta fora a tona, Tá ligado? Mas evoluir até que eu vou Saber, tá ligado? Mas, mano Se vocês quiserem que eu gravo lá, comenta aí Porque, tipo assim, antigamente eu tinha Uma conta, não, ainda tem a conta lá que se chama chamava chebei chebei não sei o que lá daí eu consegui pegar um 148 148 mil de FC mas ela vai ver 43 né mano eu não coloquei nenhum real de cupom nela tá ligado só o continha mesmo e galera eu tô fazendo esse vídeo aqui porque muitas pessoas chega aqui no canal é nova mano fica perguntando Por que se não grava lá no 337 daí vai aumentar suas views povo vai é, vai se inscrever no seu canal você vai poder fazer mais coisas não sei o que daí eu fico pensando mas mano eu vou gravar lá no 337 eu vou ficar aquele meio assim, galera Porque tipo assim, os caras que gravam, mano Eles já tem tipo assim Uma ideia de conteúdo pra eles, né, mano Que é evoluir a conta, colocar dinheiro E tal, essas coisas assim Eu não sou muito assim, mano Eu não vou ter dia pra evoluir a conta Daí a conta vai ficar, um exemplo, evoluir a conta uma vez por mês mano Uma vez por semana Daí não tem graça, né, galera? Né, melhor por isso que eu continuo. Não tem que ver. Do Walker aqui, jogo de boa aqui. E tá conseguindo upar a continha, né, mano? E já tá com 61 milhões, entendeu, mano? Daí já dá tá dando pra upar a conta de boa. Daqui a um tempo a gente tá com 100 milhões aí, ó. Eu quero ver. É top. A continha vai ficar GG, entendeu? Daí eu quero que vocês deixem que ver a opinião de vocês aí. Vocês querem gravar, mano? Mas se for pra gravar, galera, vai ter que ser evolução free, mano. Não vai ser aquelas evolução que você vai falar, ó. A gente gastou é, 400, que ver, mil cupom numa evolução num 337, tá ligado? vai ser essas evolução aí. Mas se vocês quiserem que eu grave lá, aí depende de vocês. É só comentar aí, mano. Se eu ver muito comentário, né? Daí que, meu, até que eu animo a gravar lá, né, mano? E ver muito like aqui nesse vídeo. Trazer esse vídeo com o Facecam, mas já que eu tô com a cara meio... É, meio que eu acordei agora, daí tipo assim, a cara tá de sono. Daí eu falei, ah, não, vou gravar com o Facecam não, já grava assim mesmo. é mais de boa consegui matar o boot. O boot demorou um pouquinho pra morrer, mas enfim, né? Cara, eu também eu fico pensando: se eu chegar lá na 337 do nada, assim, começar a gravar, mano, e sem querer cupom, sem nada, começar uma evoluçãozinha lá, vai demorar muito, galera, pra tipo assim, fazer ver uma conta top e fazer ver o canal querer se reger com 337, né, mano? Porque eu nem sei. Vai com os inscritos, que ver? Eu faço né, vídeo na 337 e o não assiste. Que a galera aqui no meu canal é ignorante, mano. Tipo assim, eu postei react aí, ó, tente não rir. Duvido se algum de vocês aqui que tá assistindo esse vídeo Assistiu aquele react, mano Não, react não, né? Aquele que Tente no não rir Eu pago pra ver se alguém quer ver Viu, mano? Duvido Falo assim, uns inscritos que assistindo aqui agora Alguns pode ter até assistido, né, mano? Mas eu falo assim Aí você não acha que vê player? Não sei porquê Dois vídeos que eu faço que não acha player Que isso Eu vou colocar entre os servidores deve, poss... é, deve ser por isso Nossa, esqueci que é boot, né, mano? <risos> Só vou aparecer Mas os boot daqui é desgramado do em qual Mano, o link tá na descrição pra você jogar Então, é... Pra resumir tudo aqui que eu falei, galera Eu não vou gravar a 337 Só se tiver muito comentário E querer muito apoio aqui nesse vídeo pro tipo like, beleza, mano? Provavelmente tiver uns 200 likes aqui, eu gravo lá 200 é muito, mano, eu vou colocar 100 likes Tiver uns 100 likes aqui nesse vídeo Daí até que eu animo gravar lá Porque, tipo assim Daí eu vou ver que as, ga... ah, as pessoas que estão assistindo os vídeos Tá querendo, né, mano? Que eu gravo lá e tal Tá só pedindo pro pedir, tá ligado? Só porque eu tô fazendo vídeo Então se você quiser, mano Vai aí nos comentários Só digita Tietchan, tie, grava lá no link 337 Mais nada, mano Daí a gente vê aí Se tiver muito like aqui Muito comentário Tudo ocorrer como eu pedi Daí a gente grava lá Tudo certinho Então é só deixar o like de vocês aí, ó e esperar, mano, ver se o vídeo vai bater a quantidade certa de likes e a gente ver se a gente grava lá, galera Porque, mano, eu não sou muito assim, eu nunca gravei na 337, mano, porque eu nunca animei, tá ligado? Nunca fui assim, animado a gravar lá Porque, tipo assim, vai gravar, eu gosto de gravar nos piratas porque, quer ver, as evolução, mano, eu interajo mais com a galera, tá ligado? Então galera, eu vi aí que o vídeo ficou com a tela preta e também não pegou o áudio, mano, foi mal, eu não sei o que aconteceu com esse gravador aqui, que bugou, mano, mas deixa o like de vocês, vai ficar com a parte do final do vídeo aí, porque só ficou a tela preta, mano, e sem áudio, a pior coisa que acontece, o vídeo de 20 minutos, mano, daí eu falei muitas coisas importantes não vai dar pra passar pra vocês no vídeo, porque ver, acabou ver, o gravador me trolando, né? Mas deixa o like de vocês, que é muito importante, e se inscreve no canal. Vou deixar aí, quer ver? A parte final aí. Então, galera, eu vou ficar com esse vídeo por aqui, mano. É que no Walker, tu só tá com o cara P pra caralho, mano. Não tá dando pra fazer PVP aqui de jeito nenhum. Vocês viram o PVP aí que eu tentei tirar, né, Mas No final das contas, eu tô bem ruim também, né, mano? Muito tempo sem entrar. Ah, mas tá bom, né, galera, pro videozinho de hoje. Conversando é, com vocês sobre a 337 sem likes, né, mano? E... Muito comentário aqui, daí eu vou lá e gravo lá, beleza? E vou mostrar, esse aqui é minha guild, que não deve tem qual, que se você quiser entrar Eu vou te recrutar aqui, beleza? Tem os mano aqui, eu coloquei youtuber, fiel, que é tipo assim, fiel é escrito fiel, tá ligado? Aí tem mano super, que é mano escrito Entra aí galera, ó, vamos querer interagir aí Mano, eu vou ficar com esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, deixa o like de vocês, se inscreve no canal se for novo e ativa o sininho de notificação. Me segue nas redes sociais que tá tudo na descrição, tamo junto, até o próximo vídeo e falou!